Eu tenho dito que o, que o século XX começou em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, e que o século XXI começou em 1922, depois da pandemia. Há um mundo até à pandemia, e há um mundo depois da pandemia, em todas as áreas de negócio, e na nossa não foi diferente. Aliás, a nossa, a nossa confirmou um bocadinho essa essa convicção. Até 2019, em nova pensando no ecossistema como um todo, hoje somos, do ponto de vista de research, de cenários e tendências, uma das melhores do mundo. Estamos ali no top 3, top 5 de, de, de dimensão em research, em mapeamento, é? fazer o um research sobre cenários e tendências de negócio, o é? que é que pode ser perspectiva de negócio para os próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, isto ainda é muito ligado à, à, ao headquarters da Science of the Time na Holanda, onde fomos criados em, 2000, em 2008, um, e essa é uma área forte que até a pandemia tinha alguma relevância, mas que a pandemia eh, deixou claro às empresas a necessidade de olhar um bocadinho mais para a frente, ou seja, muita gente foi apanhada de surpresa. Tipicamente, eu faço o meu dia a dia acontecer, se não projeta 3, 5 anos, há uma coisa que entra pelo meio que te muda a realidade. O que é que eu faço? E muitas empresas sofreram na pele, não foi só no Brasil, mas no mundo, essa, essa esse fenómeno externo que impactou os negócios e que disse: pá, espera aí, eu preciso olhar um bocadinho mais para a frente e me preparar um bocadinho mais, Portanto, notámos a nossa divisão de research, que uh, a pandemia foi um acelerador da consciência de gestão de que eu tenho que olhar um bocadinho para a frente. Isso trouxe-nos projetos de autoestradas mineradoras, bancos, coisas que uns mais, outros menos, mas uma grande maioria de empresas a dizer, espera aí, eu preciso, alguns diziam, eu preciso antecipar a próxima pandemia, ou seja, eu tenho que perceber o que é, que é o próximo, a próxima disrupção que, me vai, que vai acontecer e que eu preciso me preparar para ela. Então isso, a nova divisão de research, que é uma área forte, uh, ganhou muita, muita, muita relevância com isso. A divisão de consultoria, que atua em quatro, quatro dimensões, dimensão de gestão de inovação, desde o início, programas de inovação, programa de ideias, frame, como trazer criatividade e inovação para as empresas. A área de planeamento estratégico, que cresceu muito, também muitas empresas, mais uma vez, o contexto taylorista que eu trabalhei a vida inteira, a pandemia mudou tudo, e agora? Como é que eu organizo a empresa? Como é que é o meu negócio? Como é que eu vai frente? Isso tem sido uma área importante. E uma área ali que toca os temas recentes da gestão. Transformação digital, pensamento ágil, ambidestria que é o novo conceito muito da gestão presente nesta década, que é basicamente cuida do negócio atual e prepara o negócio para o futuro. Tem crescido também. E a educação, o education, o lifelong learning, que eu sempre digo, eu fiz uma MBA em 2003. Se eu achasse que o MBA tinha sido suficiente, não, estava, não estávamos aqui hoje a falar, porque ao longo dos anos, e a minha equipa todos, todos temos que estudar todos os anos, a nossa escola de negócios. Então, a Inova, que tem uma área de pesquisa, de consulting, de educação, este ecossistema, como nós dizemos, tem sido, tem sido uma experiência muito, uma jornada já longa, de 15 anos, muito focada em ajudar as empresas. No quê? E agora, vindo ao, ao, até à pandemia, a cultura empresarial de Trends Innovation, que era a nossa área e que é a nossa área, era uma cultura muito presente ou nas multinacionais, que têm os seus headquarters nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for, e a coisa vem top-down, ou em empresas cujos gestores, por algum motivo, tinham essa sensibilidade. Não só no Brasil, em Portugal, a mesma coisa, enfim, em alguns lugares. A partir da pandemia, isto massificou-se um bocadinho mais. Tanto é que nós crescemos em pandemia, e a empresa hoje, em volume, é o dobro de volume de negócio do que era na pré-pandemia. Ou seja, nós dobrámos o nosso tamanho de negócio. Uh, mais uma vez, não há nada positivo numa pandemia, não, há, não é isso que estamos a dizer. Mas esse fenómeno externo alterou o contexto de tal ordem, que põe em causa todas as regras do chamado modelo taylorista da gestão, criado em 1918, e que agora vale, vale, mas há uma série de outras opções. Por exemplo esta discussão de irmos para o, para o escritório das novas às 6. De repente percebeu-se a pandemia que não precisamos de ir para o escritório. Muitos de nós podemos trabalhar de casa. O home office era é uma coisa dos, dos, dos, dos criativos, dos freelancers, dos empresários de não maneira das empresas. Hoje as empresas estão em modelos híbridos, modelos remotos, três mais 1, mais um 4 mais um dois mais três E tudo isso são coisas novas que não estudámos na faculdade, que não temos benchmark, porque o é igual para toda a gente. E agora eu comecei a ver, espera aí, qual é o meu modelo? Como é que eu, no outro dia, um, um exemplo acabado. Um, um cliente nosso ligou-me e disse, olha, tivemos, fizemos a nossa pesquisa de clima, final de ano, e deu 60 e poucos por cento de pesquisa de clima, o que perante o contexto e tal era um número simpático. O que é pesquisa de clima? Ou quantas pessoas estão satisfeitas com a empresa? E ele ligou-me é pá, fizemos agora no primeiro trimestre do ano do ano passado, e caiu para 36 ou 37. O que é que aconteceu? E eu perguntei, e ele me pergunta, o que é que vocês mudaram? Não, a gente te obrigou a voltar a 100% ao presencial. Tens aí a resposta. Ah, porque de repente as pessoas, muita gente, num país, talvez Portugal, menos que é pequenino, mas um país como o Brasil, muita gente saiu de São Paulo e foi morar para 100 km, para 200, para 300, porque continua a trabalhar de forma remota e não quer voltar. A confusão da cidade de 22 milhões de pessoas, a uma hora de trânsito para chegar na empresa, e se calhar o que eu gasto de manhã para ir, e o que eu gasto de manhã à, à noite para voltar, eu compensa em mais trabalho, ou em mais tempo com a família, ou em outra qualidade de vida. Então, apoderou-se uma consciência da gestão, claro, cada país com, a sua, com o seu estágio, de que talvez o modelo dito taylorista não é o único possível para a gestão. E isso abriu um vácuo de desconhecimento. Mas eu não estudei de outra forma. Eu estudei job description, cadeia de valor, entre input, sai output, e cada um faz a sua coisa. Agora temos uma... Espera ah, aí, mas não está tudo na mesma empresa, não está tudo no mesmo prédio, não está na mesma sala. Cada um está em seu lugar. Porque uma coisa é a linha de produção, em que a pessoa está 8 horas à frente de uma máquina a apertar o um botão. E aí tu medes, pelas 8 horas, de quantas vezes aperta o botão por minuto, o que for. Numa empresa de serviços, não é bem assim. Numa empresa de capital intelectual, não é bem assim. Ou seja, tu queres da área criativa, mídia, eu que sou da área hoje de inovação, mas que vi também da área de comunicação, tu trabalhas... não há uma... O meu avô fechava às 5 da tarde ia para casa desligava. Trabalhava das 8 às 5 e ia embora. Tu hoje vais para casa, estás em casa, não desligas, porque tens um WhatsApp, porque tens um e-mail... porque Então, essa questão de que produtividade é tempo, e puramente o terrorismo técnico, Começou a ser questionado há muitos anos e agora ganhou consciência. Ah, eu não precisa trabalhar 8 horas seguidas para ser produtivo. Eu não precisa estar 5 dias na empresa para ser produtivo. E isso cria na liderança, no topo, que é o topo da geração telorista, alguma insegurança. Mas ele não está aqui, não está a trabalhar. Está em casa no sofá a ver Netflix, não está a trabalhar. Mas é tempo ou é entrega? Projeto? E isso traz discussões, dependendo mais uma vez da função, da empresa, da maturidade, da cultura, traz novas discussões à gestão que não estamos ainda... Claro, o Ran Charan, que é a referência, nosso professor da nova, nosso programa de ambidastria, ele dizia na aula, o ano passado, há um ano e meio, que todos os livros da gestão, até os dele, que ele escreveu no século XX, têm que ser reescritos. Porque a forma de liderar, a forma de gerir, a forma de comunicar é diferente. Tens também, ao mesmo tempo, uma geração mais nova, tipicamente millennial, muito conectada, que não quer entrar na empresa... E fazer durante 10 anos a mesma coisa para ser promovido. Depois tem toda uma discussão sobre identificação com valores, com propósito, com relevância. E temos que pagar as contas, naturalmente. Mas o que nós temos assistido de executivos que saem das grandes corporations para ir para startups ou para empresas menores, porque são movidos por fazer diferença, por propósito, por não sei o quê, é uma coisa nova. Está certo, está errado, cada um tem a sua opinião. Mas temos assistido ao movimento eu executivo de uma grande consultora ou uma auditora que tenho que ficar 20 anos na mesma coisa para chegar a partner e de repente saio e vou para uma empresa mais pequena, mais, mais, mais próxima, mais humana, e isso começa a desequilibrar um bocadinho as questões. E o Ahari fala uma coisa que eu acho interessante, que é a era industrial, que foi tipicamente do século XX, ou seja, o capital era, a relevância de quem tem capital, instala capacidade e produz, foi substituído para era da informação, que é hoje qualquer pessoa com um telemóvel, uma conexão, Fala para o mundo, no TikTok, no YouTube, com o que isso traz de influenciadores digitais que vendem tudo e mais alguma coisa e, de repente, são mais relevantes que a comunicação tradicional. Não é que a comunicação tradicional não faça sentido, mas começa a ter outras opções. Então, há uma pulverização de caminhos que, como tu dizes, levam à consciência de que o modelo tradicional de produção é igual a tempo, tempo dedicado não faz muito mais sentido. Nós temos falado muito na segunda onda da transformação digital. Porquê? Porque, quando se falou em interação digital, ali a partir de 2016, até 2019, 2020, era uh, foco em tecnologia. Então, o TI tem um cheque deste tamanho e vai infraestruturar a tecnologia da, da empresa. A segunda onda diz assim, espera aí, nós temos que encontrar soluções tecnológicas que otimizem e que melhorem o meu negócio. E às vezes, por exemplo, dou exemplo da nova na escola. Eu, na escola, não preciso de uma impressora 3D. Vou imprimir o quê? Diplomas em 3D? Não faz sentido. Mas, que se há preciso de uma inteligência artificial que consiga montar trilhas personalizadas de formação. Agora, se for uma fábrica de latas, talvez a impressora 3D faça mais sentido fazer moldes. E a trilha de, de, de, de conteúdo não faça tanto sentido. Então, há muita coisa a acontecer e, e há vários modelos, portanto, e, e de facto, quem não entrou nesta conversa tem dois caminhos. Ou entra atrasado e com tudo o que isso implica, ou não vai durar muito mais tempo. Aliás, o meu sócio, Marcelo tem, uma frase que eu, tem duas frases que eu adoro. Uma de que é, se você não está uh, confuso, é porque está mal informado. Então Vamos começar por aí. Não está com o mal informado. Aquelas pessoas têm a certeza absoluta que aqui já estão mal informados. Porque há tanta coisa a acontecer. Oh, Num mundo de 8 mil milhões, em que praticamente 80% já estão conectados à internet, eu, eu, eu, eu não sei se é arrogância ou ignorância achar que sabemos tudo, por muito bom que eu seja na minha área. Mas há sempre alguém a pensar, a produzir, a traduzir. Em 2020 os números mostravam que o conhecimento dobrava de tamanho a cada 12 horas. O que eu estou a falar aqui daqui a 12 horas, já foi. E se calhar agora, com, com, isto foi 2020 início, com a pandemia, com não sei o que, se calhar não são 12, são 6, não sei. E portanto, os gestores estão um bocadinho perdidos. Têm, dependendo das culturas, alguma dificuldade em assumir que não dominam completamente o que está a acontecer, porque, como assim, se eu sou... Mais uma vez, o meu é a hierarquia, quem está no topo é quem sabe tudo, quem está baixo é quem não sabe nada. Hoje, quem está no topo cada vez sabe menos, e quem está na base, no dia-a-dia, -a, -dia, a viver a dificuldade talvez saiba um bocadinho mais. O Paul Sloan, que é nosso professor inglês, diz quem está no topo tem o poder, não tem as ideias, quem está na base tem as ideias, não tem o poder. Temos que encontrar formas de conectar a coisa, para que quem decida, decida com base naquilo que, que de facto faça sentido. Então... Há uma busca de modelos, o ser humano, de uma forma geral, gosta de lugares comuns, não é? gosta de encontrar o seu território, a sua cama quentinha. O modelo talorista viveu durante 100 anos e nos deu essa possibilidade, 100, 100 anos mais ou menos, de 2019, 100 anos, 101, e agora esse e mais uma série de oportunidades e de caminhos que ainda muitas empresas acham que como a pandemia está, aspas, resolvida, vacinas funcionando, o pessoal já está acumulando isto, podemos voltar ao que era antes, e não vamos voltar. Porque o cliente passa a ter tudo no telemóvel, portanto não precisa ir ao banco, não precisa ir à escola, não precisa ir à faculdade, não precisa ir à empresa. As tecnologias aceleraram, muitas empresas de Glovo, uh, Uber Eats, entraram para, para mudar mercados, e agora não vamos voltar para trás, não faz sentido. No sentido até na, na, na essência de uma geração, meu filho, o outro dia estava com, com o livro em casa, matemática e estava a fazer assim no livro. Estava a fazer, Guilherme. Ah, estou a ampliar a imagem. Não, é mas um, é um livro. Na cabeça dele é um iPad e, e ele estuda matemática no iPad. A escola tem um aplicativo para, para a matemática para, para o iPad, como se vai fazer sete anos. Então há uma nova realidade para a qual nós não fomos preparados. Uh, para a qual se tentarem vender conceitos para definir de transformação digital, design thinking, pensamento ágil, e mais uma vez tentar tailorizar isso. Ou seja, a transformação digital é assim para todas as empresas, não é verdade. Pode ser assim para uma, pode ser totalmente diferente para outra, e isso traz-nos, eu acho, mais oportunidades, uh, na minha humilde opinião, mais desafios, muito mais divertido, do que apenas repetir aquilo que já se fez. A tentação é dizer, então, se isto faz assim, digitaliza. O que é que isso cria? Burocracia digital e às vezes acelera o erro. Porque se já está errado, ou burocrático, ou lento, quando digitalizas, só chegas ao erro mais rápido. Porque, há ah, preciso seis passwords, não faz sentido. Nem que sejam três. Então, há uma, uma, uma cultura do mercado da gestão como um todo em parar e perceber o que é que faz sentido para o meu negócio. Nós, Inova, não somos melhores nem piores do que ninguém, eu sempre digo isto, quando a pandemia o dia 13, sexta-feira, 13 de março de 2020, em São Paulo, é decretado lockdown. Nós não, enquanto a maioria das escolas de negócios fecharam, cancelaram a aula, nós não cancelámos uma aula. Não adiámos uma aula. Porque nós já, víamos, já vínhamos a educação híbrida de 2016. Portanto, não era o modelo perfeito? Não era, mas já funcionava. O que é que nós fizemos? Foi só mudar um bocadinho o chip. Hoje, não temos aulas presenciais. É 100% online, ao vivo, Zoom. Temos um curso que tem algumas coisas presenciais, mas é um curso para conselheiros de administração, que é um bocadinho, geração um bocadinho mais velha, que ainda 5 Mas é MBA? Temos duas turmas por ano de 25 alunos? Pequenino, mas é o que é? Ninguém a perguntar se que é presencial. E isso começa a trazer novos pensamentos, que é como é que o professor se adapta? Porque o professor que está numa sala a falar para 30 alunos é de um jeito, que está na tela no computador, no zoom, é de outro, e está a gravar na câmera é de outro. E isto também nos obriga na atualização, então, há muita coisa para ser descoberta, há muitos modelos para serem testados. Eu tenho muita, muito medo de replicar modelos que dão certo. Ah, é o modelo da Amazon, ou o modelo do Spotify, ou o modelo do, do, do Uber, que dão certo nos contextos onde foram criados. E muitas vezes as empresas querem repetir o modelo que deu certo, mas num contexto diferente, cria problema porque gasta dinheiro, porque não entrega, porque tens que lançar, abrir seis passwords para conseguir fazer não sei o quê, e isso começa a criar até aquela sensação de gajo, ah, não funciona. Não faz sentido, voltamos ao que era antes, voltamos ao que funcionava. Que é, há um tempo que me dizia, mas eu sempre fiz desta forma, e deu certo. O que eu vou mudar? Deu certo porque o contexto permitiu dar certo, daqui para a frente talvez não deu. O Rancher, é uma frase que ele tinha, dizia, Peter Drucker, melhor, maior pensador da gestão, foi Peter Drucker naquele contexto, século XX. Talvez se hoje, século XXI, neste contexto, Peter Drucker tivesse aquelas ideias, talvez não fosse Peter Drucker. E acho que, vindo do Rancharan, que tem 82 anos, foi Dean de Harvard, há que levar isto a sério. Há que olhar para os contextos. Nós, temos uma, nós usamos uma expressão, nem nova, que é assim. As empresas, de uma forma geral, são apaixonadas pelo produto. pelo que vendem. Produto, serviço, para aquilo que vendem. E é que está certo. Mas não chega. tem que ser apaixonadas também pelo contexto. Porque quando te apaixonas pelo contexto, tu consegues... Muitas vezes modelar, ajustar, corrigir a rota em função daquilo que o contexto está a dizer e daquilo que tu achas que tem que ser. E não é por acaso que se olharmos para as 500 maiores empresas do século XX, século os últimos 20 anos do século XX, anos 80, 90, as 500 maiores do mundo eram empresas de cariz industrial e se olharmos hoje para as maiores empresas do mundo são de cariz tecnológico. Amazon, Apple, Microsoft. Porquê? Porque há um contexto diferente em que, de repente, não é a infraestrutura, o prédio, a máquina que, que faz sentido, mas o conteúdo, a informação, a curadoria que tu fazes, que toca até num momento de contexto importante, que é o da infotoxicação, a quantidade de informação que temos disponível, real news, fake news, com completed news, partial news, mas tudo isto é uma avalanche de coisas que tu não tens, não tinhas no, no pré e que a pandemia foi, na minha opinião, não o transformador, mas o acelerador, o catalisador. Porque já existia. Isso é isso, o Zoom é 2011. O trabalho remoto tem 30 anos. Mas a pandemia foi um catalisador para dizer: pá, toda a gente, cada um teve que se organizar de certa forma. Eu digo que até 2019 era o um modelo terrorista. O 2021 foi o um modelo pandémico. Cada um se organizou como pôde na sobrevivência. E 22 em diante são uma série de oportunidades que estão que trazem coisas que ninguém tinha pensado. Mais uma vez, eu tenho que dar a realidade que é a mim e quem eu conheço, mas nós que temos uma empresa 100% remota desde março de 2020, encontramos-nos agora, no, no jantar dos 15 anos, e não sentimos, claro, a empresa de serviço é diferente, mas não sentimos essa, essa questão. Tivemos vários projetos com várias empresas de ajudar a pautar o que é o modelo híbrido. Um dos nossos clientes dizia assim, para a equipa, se tens que trabalhar não vem para a empresa era, era o mote da frase, era a frase do, do modelo, como assim? não, se tu tens que acordar de manhã apanhar o um metro, ou um autocarro um carro, ou uma moto, para chegares à empresa para ficares na tua mesa, com fones de ouvido no Teams ou no Zoom o dia inteiro, fica em casa vem para a empresa para tomar o café com o chefe fazer uma reunião de brainstorming com os colegas abraçar as pessoas, ter contacto humano e isso também tem que se trabalhar porque de repente tu estás em casa no Zoom, ou precisas de trabalho de, de, de concentração, estás lá tranquilo, e quando vais para a empresa, na azáfama da troca, são coisas que têm que treinar. Então, coisas simples. Um cliente nosso que esqueceu de abrir a VPN, o pessoal estava fora. Tiveram três dias e não conseguiam trabalhar. É um detalhe que não está na cultura, porque a cultura teleurista é a Glober. A cultura pós-pandemia é a distribuir. Mas a distribuição tem que ser acompanhada das discussões digitais e outras que nos ajudam. Então, Há uma... Nós estamos ainda no epicentro da transformação, da confusão, estamos no... O tsunami está a acontecer. Tens mais gente no mundo conectada. só isso já é... No Facebook, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no nas redes, nos grupos do WhatsApp, quantos grupos do WhatsApp nós participamos? Um monte. E isso é um turbilhão de informação. A gente estava, estava no almoço agora de família, antes da nossa conversa aqui, e a Viviane a minha esposa pai é tanta informação, porque estava com o meu irmão e estava com a minha sobrinha e estava com um casal amigo que eu não via há seis ou sete anos e, e a, a evolução, é eu estou eu eu eu eu baralhado, porque é muita informação. E foi ali uma conversa de seis pessoas. As crianças são isso, as crianças estão no no, no, no, no, no, no tablet e estão a ver televisão então estão no WhatsApp então estão a falar com o pai ou com o irmão ou com não sei o quê e, e este turbilhão não vai abrandar. Não vai. A única opção que nós temos de nos contentarmos lá para o meio, como eu digo, uma, na Austrália é uma tribo aborígena que talvez tenha um, um print, do, um perfil do Instagram para te postar a dizer que estás lá a visitá-los. Há uma analogia que nós usamos, é uma analogia até violenta, relativamente violenta, mas é para chamar a atenção que é assim. Os Estados Unidos, todas as semanas, infelizmente, têm relatos de malucos que entram nos shoppings a atirar com, com as pistolas armadas em rampos. Mas enquanto é nos Estados Unidos, não é aqui de perto da minha casa. Portanto, eu estou tranquilo. Fazendo a devida paralisa para a educação. A educação, como nós dizemos no Brasil, passou pelos pingos da chuva durante 100 anos. Era aquilo. Linha de montagem, dos pequeninos até aos 8 anos, das 8 às 9, biologia, das 9 às 10, portugueses, é cassetes. Era aquilo, chegas a... estudas aquilo tudo para uma coisa da faculdade, chegas à faculdade, aprendes o que tens que aprender, replicas o que o professor te manda, Debitou não sei quantos slides, eu sou professor há 20 anos, portanto sei exatamente do que é que estamos a falar. E é competência técnica. Ou seja, és um bom uma profissional da área financeira, ou de marketing, ou de logística, ou o que for. E esquecemos que atrás dos profissionais de competência técnica estão pessoas que têm medos, incertezas, inseguranças, certezas, vivências, experiências, noites mal dormidas, noites bem dormidas... Uh, um dos meus clientes diz que o problema de contratar profissionais é a pessoa que vem junto, porque estás a olhar para o currículo da faculdade, mas esqueces que ali tem um contexto familiar, sim, sim, sim. saúde, um monte de coisas. Felizmente segurança psicológica começou a entrar um bocadinho na agenda da gestão, mas não da agenda de, de, das, das escolas, a educação ainda é muito técnica. No, exemplo, classe, meu filho, seis anos, já fazer sete anos agora, chamaram-me à escola e disseram me assim, o Luís Guilherme não consegue ficar sentado numa aula inteira a assistir a aula. E eu perguntei, e porquê é que ele tem que ficar sentado? Pronto, gerou-se ali uma discussão. Porquê é que ele tem que ficar sentado? como ele é sentou a malta a olhar para um quadro, para um data show, e disse que era assim. O Guilherme não fica quieto. Não é hiperativo, não tem TDAH. Então é enérgico. E eu vou por porquê é que ele tem que ficar sentado? Pode ficar em pé? Se não interromper, senão, obviamente, se não... E aí começa a vir... Pode ficar sentado no chão? Pode ficar encostado à parede, eu próprio, às vezes quando estou uma reunião presencial, não consigo ficar sentado, tenho que me levantar e encostar uma parede ou a cadeira. Então, a educação ainda não percebeu, infelizmente, não é só em Portugal, onde eu tenho hoje muito menos intervenção, quase nada, mas de uma forma geral, tenho dado aulas um pouco pelo mundo, que não é só de competência técnica que se faz a educação dirão alguns, ah, mas espera aí, mas a questão da empatia, da cultura ou do que for tem que ser ensinada em casa, tem que ser ensinada em casa as boas maneiras, de respeito mas, faz parte da educação também a convivência 25 pessoas numa aula, numa sala seja ela de meninos da escola, de licenciatura ou de MBA, tem, tem ali convivência então, há um gap ainda e isso tem a ver com, acho que duas coisas primeiro, com a... a, a a longevidade do modelo educacional, que vem lá, mais uma vez, Eu tenho que é o saber fazer para rotinar processos. E hoje a gente diz muito do saber pensar, que é talvez a forma como fizeste e que te trouxe até aqui não seja aquela que vai dar para o futuro. Eu escrevi há um tempo no MIT um artigo, coincidado co co co com o meu sócio, sobre o tendência da educação e gerou uma polémica violenta, com alguns professores a me mandarem mensagens no LinkedIn, dizendo, isso é maluco, eu não entendo nada de educação, talvez não, mas, ok, tenho 25 anos de sala de aula, talvez algo não seja, não seja tão irrelevante assim, porque eu digo coisas como, se as universidades não se puserem a pau, em bom português, as universidades corporativas vão começar a ganhar território. Não me admira nada que o meu filho diga, eu não quero estudar na universidade da OAB, eu quero estudar, por hipótese, na universidade da Apple ou do Spotify, ou de quem for. Porquê? Porque nós precisamos encontrar o um modelo que traga a competência técnica, a competência comportamental, a competência de gestão, os, os soft skills, hard skills. A educação é hard skill. Esqueceu os soft skills. Depois a gente vai buscá-los em outros momentos. E as empresas, dentro da estão, que é minha, mais o meu território, dizem, pá, o pessoal não está a vir preparado. Não está a vir com aquilo que eu preciso para reagir sob pressão, improviso, não está, porque vem pelo. e aí vem a crítica. Não sei se é que eu posso fazê-lo, quem sou eu para fazer crítica, mas muito ao modelo replicado. Se a pessoa que me chega não vem preparada, eu tenho que a preparar. E aí posso ir buscar universidades que têm modelos corporativos em e como nós fazemos uma série de coisas e outras também, ou vou criar dentro a minha. Nós temos vários exemplos, não é um nem dois, de empresas que nos disseram nós, o estagiário que chega não vem preparado, eu tenho que prepará-lo. Eu tenho que prepará-lo rápido. E, portanto, a pergunta que eu faço, quantos de nós, eu, tu e quem eventualmente já a assistir, teve na faculdade, não vou, não vou entrar nem na escola, na faculdade, uma, aula, uma matéria sobre tradução digital, uma matéria sobre pensamento ágil, uma matéria sobre ambidestria, uma matéria sobre cenários. Ninguém teve. E hoje, são coisas absolutamente indispensáveis para a gente conseguir minimamente pilotar a gestão de uma empresa. Se a escola não o sabe fazer, quem é que vai fazer? O corporate. Vai ter, e às vezes até vai buscar os professores da escola para fazê-lo. Eu há um tempo disse numa universidade brasileira, porque é que, eu, eu sou suspeito para falar naturalmente, mas eu acredito e defendo que a primeira aula de qualquer curso de Biologia à Física à Gestão, tinha que ser uma masterclass sobre cenários, contexto. E eu às vezes digo isto e o pessoal liga para mim como Este ah, gajo é maluco. Isto não faz nenhum sentido, porque o gajo da Biologia tem que estar preocupado ali com as moléculas. O que é que ele tem a ver com os cenários? Talvez seja um biólogo que vai resolver um problema médico ou de alimentação no cenário de hiperpopulação, não sei o quê. Então, há uma, não é muito setorial, é muito formatadinho, é muito... É porque vem do modelo tradicional e é difícil. Hoje começamos a ver muitas escolas no mundo, e empresas, a fazer movimentos de mudança. Já há algumas empresas que dizem: já não contrato só porque tem licenciatura, é me diferente se tem ou não, vou ver outros, outros skills, depois eu dou a formação aqui. dessa é, são as Accenture, as Deloitte, as Microsoft, mas isto começa a, a pulverizar um bocadinho mais. Não, temos não podemos olhar só para a regra portuguesa, temos que olhar para o mundo, não é? Uh, onde, por exemplo, há um tempo, acho que este é um caso que, que é paradigmático, uma faculdade do aulas no Brasil tem um MBA lá x que tem um preço e um aluno, um potencial candidato escolar fez todo isso quanto é que custa ah custa x ele com este dinheiro ele faz assim, com este dinheiro eu dou a volta ao mundo em seis meses moro em cinco continentes e volto com uma, uma bagagem cultural diferente e a pergunta que nós nos colocávamos era espera aí quem é o nosso concorrente é outra escola que faz MBA? Ou é, ou é uma agência de viagens que te vende um pacote à volta do mundo de seis meses para ter uma vivência na Ásia, na África, na Europa, na América do Sul? E isto começa a trazer novas discussões. Naturalmente, é um caso. Mas dá um bocadinho... Que é assim... Onde é que eu vou ser mais... Onde é que eu vou ser mais preparado? Na sala de aula, com mais 20 igual a mim, a ouvir a mesma coisa? Ou... 15 dias numa startup chinesa, 10 dias num campo de refugiados africano, e mais um mês sendo nova digital a trabalhar aqui na frente do TES, não sei o quê. Não sei a resposta. Mas sei que há outras alternativas. E isto começa a discutir. Espera aí, então como é, que eu, como é que eu caso estas coisas? Como é que eu. E hoje temos MBAs que já têm ah, uma semana lá no, no outro lado do mundo para não sei o quê. Mas ainda é pequenino, pouco ainda não está. Ainda não está à, à, à disposição de toda a gente. Que é o grande desafio. É o desafio da, da, ainda da desigualdade que existe. Eu, as faculdades, têm que ser curadoras de conteúdo. Ou seja, desta coisa toda que existe, o que tu devias estudar era esta parte. Ela tem que ser o provider da curadoria. Porque a informação está disponível. Está disponível. Tu chegas, mais uma vez, não quero dar apenas o meu exemplo, mas o nosso exemplo. Tu chegas ao meu YouTube, ou tu chegas ao, ao, ao, ao, ao site, está tudo lá. Preciso de ir para a aula para fazer o quê? Para ouvir o gajo falar o que eu já vi no curso dele online? Ou talvez eu vá lá? Porque lá tendencialmente há uma corredoria, há uma troca, há um conhecimento, tanto que nós instituímos em 2018 uma coisa chamada método 3. Todos os professores, o que é que é o método 3 da Inova? E algumas escolas curiosamente já uh, o adotaram. Qualquer aula de uma hora, ou de quatro, ou de oito, um terço, exposição de conteúdo. Um terço, executar Hands-on, mão na massa, resolver problema, caso, discutir em grupos sobre essa exposição. E um terço da aula, consolidar conhecimento do que nós chamamos de inteligência coletiva. O professor passou a ser muito mais um moderador de debates do que apenas um expositor de conteúdo. E, e, eles são, e todos nós, eu também sou professor da Inova e naturalmente somos avaliados. Tem uma pergunta lá, o professor utilizou o método 3? Se vieram não, eles têm um problema comigo e com o Marcelo, que é o, é o, o rei da área de educação. Então, o que é que nós temos de tentar fazer? Provocar a discussão e a aprendizado entre eles. Já algumas escolas estão a fazer isto, claro. Dirão, ah, mas com um filho de 6, 7, 8 anos ainda não. Ainda não. Mas, quando sentas dois miúdos de 7 anos do Roblox a jogar entre eles, eles estão, aí entra e ajuda, eles estão a aprender indiretamente trabalho de equipa, colaboração, uh, apoio, e isso pode ser interessante. Por isso é que eu digo, ah, o meu filho joga, joga Roblox, joga Minecraft, joga. No outro dia construiu no Minecraft, uma concess... não foi no Minecraft, foi no Roblox, uma concessionária de carros, que ele adora carros. Ferraris, Lamborghinis, não sei o que, nada. É? E ele mostrou -me, pai, olha o que eu fiz. Construiu do zero uma concessionária, dois andares, os sofás, o balcão, os carros, e construiu sabendo que tinha que vender carros para ganhar dinheiro para reinvestir na construção. Tem ali a essência da gestão. Gerar recursos para continuar a expansão. Aprendeu uma linha de gestão do Roblox, do Minecraft, construiu uma vivenda no um outro dia espetacular, com claras dimensões do que é a janela, o que é a porta de espaço, de user experience. Ah, aqui dá para entrar e aqui dá para não sei o quê. E não é só ele. São todos. São todos assim. Então, vem a discussão. E como é que nós, professores, Professores do ensino infantil, secundário, universitário, estamos a olhar para isso. Estamos a olhar para isso para cercear ou proibir ou utilizar isso. A polémica do chat GBT. Polémica já está instalada. Professores, o, o trabalho. Aquilo, é, aquilo é, uma, é uma ferramenta rápida, devidamente parametrizada é uma ajuda, não é um substituto, é um complemento. Agora, depende como é que o tratas. Já havia aí polémicas, não sei de educação não, porque o chat agora, o GBT, se a pessoa, o aluno pediu ao chat e ele fez o trabalho. Se eu não colocar os parâmetros corretos, aquilo não sai nada de jeito. Mas se eu colocar os parâmetros corretos, é um excelente motor de busca para mudar a informação atualizada. Como é que eu trato isso? Vou proibir ou vou padronizar a utilização para que isso possa ser mais uma ferramenta? É a gente, porque... Exatamente. Mudando totalmente de negócio. A área da saúde. Eu sou professor do Einstein, que é um hospital que é até uma referência à educação na área da saúde do Brasil. O Einstein, eu falo para os meus alunos da MBA, que são uh, da cirurgia. Oh, além de ser cirurgião, tens que saber jogar Playstation. Mas como assim? Porque agora a cirurgia se faz em robô. Portanto, tu que aprendeste com o bisturi, a fazer o corte, não sei o quê, não é, o, não é a tua mão do bisturi, é a tua mão de um botão e um braço robótico faz o corte. Isto é novo. O, o cirurgião que disser... Eu não quero isso. Vai ficar para trás. Porque quando vai dizer, isso pode me ajudar a ser mais... Não, o robô não faz a cirurgia sozinho. Mas com a minha, com o meu comando, ele faz melhor do que eu. Eu, sou eu, eles. Então, tudo está em transformação. Parar o vento com as mãos não tem o que fazer. Lás um hashtag que nós usamos muito, nem nova e aceita que dói menos. Não vale a pena. Vamos é saber o que fazer com isto. A, a, a, a minha esposa, que é advogada, tem aí o que não falta hoje, de inteligências artificiais para o direito, é brutal. Vai substituir o advogado? Não. Mas vai complementar, vai melhorar o trabalho dele se ele souber utilizar essa ferramenta. Então, tecnologia, de uma forma geral, é meio. Nunca é fim para nada. É meio para o chat, o, o, o, o Zoom, as passwords, não sei o quê. O que é que tu faz com isso? Eu acredito, naturalmente, sou suspeito, a educação é a base estrutural da sociedade. Porque é a educação que nos dá as ferramentas para podermos crescer na, classe, na, na escada social, para gerarmos negócio, para gerarmos diferença, para, no limite, para vivermos melhor. E, e os números mostram naturalmente países com maior desenvolvimento são países com a educação mais estruturada. E ela ainda ela não consegue acompanhar, não sei se não quer ou não sabe, acompanhar a dinâmica do, do contexto. E as empresas estão... Está, a coisa está um bocadinho desarticulado. E se quisermos lançar aqui um bocadinho mais de pimenta na conversa. As ideologias políticas dos países todos estão longe desta conversa, porque estão ainda muito no século XX, independente de ser mais à direita, mais à esquerda, mais ao meio, diferente é tudo, neste território é tudo igual, e muito pouco sensíveis ao que está a acontecer e a perceber como é que eu uh, preparo o país para o contexto que está a acontecer. É uma bela discussão que depois toca modelos económicos, modelos sociais, modelos de sustentabilidade, modelos de, de, de igualdade ou desigualdade, seja ela económica ou social, humana, de saúde, o que for. Nós, nós estamos num território perigoso uh, de informação por causa da deepfake, real news, fake news, por aí vai. Mais uma vez, não é apenas uma característica política ou ideológica, ideológica mais que política, é global. Uh, e nós estamos a pisar alguns territórios perigosos em cima desse que colocaste. Porquê? Porque, mais uma vez, nós queremos aplicar mindsets terroristas a contextos diferentes. O que é que é o mindset terrorista do jornalismo? O jornalista, supostamente, sabe o que aconteceu e relata o que aconteceu. Na teoria está é lindo, mas, mas não é assim. Ele relata parte do que viu e muitas vezes até com a sua própria opinião. Com a sua visão, direciona para um lado ou para o outro. Quando tu democratizas o acesso à informação, permites que toda a gente esteja online e que toda a gente publique o que quiser, o volume de informação que vem para a rede é brutal e nós não sabemos distinguir. Todos nós já publicámos fake news sem saber que era fake news. Todos nós. E quem disser que não fez isso, está a mentir. Todos nós já fizemos. Às vezes, ou... Oh, Informação incompleta. E isto começa a gerar a hiperpolarização que está, que está muito clara hoje. Eu não sei se ela já não existia antes, mas não estava visível. Talvez hoje o mundo digital nos deixe mais visível uh, e que nos traz para territórios de convulsões ou de tensões uh, em algum momento desnecessárias mas que estão a acontecer, enfim, o Brasil é um caso, o Estados Unidos é outro, a Europa é outro, enfim, não há, não há nenhum lugar do mundo onde isso não esteja a acontecer, cada coisa é do seu jeito. Isso se reflete o um momento de transformação, porque o ser humano tende a rejeitar a mudança. Portanto, quando acontece alguma coisa, nós rejeitamos. Por exemplo, há uma pandemia que aconteceu, uma data de malta, não é bem assim, uma gripezinha. Por força da informação que tinham, ou da informação que não tinham, que não tínhamos, no início não sabíamos o que era. Quando depois passarmos para o outro lado, percebemos não é, que a coisa muda de alguma forma. Então há uma, uma tentação humana, que é do ser humano, não é, não é uma crítica, é uma característica de nós queremos encontrar as nossas camas quentinhas ou os nossos territórios pré-definidos, e é assim o meu cantinho. Às vezes, como dizia, a ignorância é uma bênção. Hoje, com o mundo de informação, tu tens acesso a muita coisa. Começas a ganhar outra consciência, às vezes manipulado de alguma forma, e isso nos traz para territórios perigosos. Porquê? Porque, mais uma vez, estamos num território de mudança, num contexto de mudança, não, muitas vezes não queremos que essa mudança aconteça, uh, e, e tentamos rejeitar, resistir, e isso vai começar a criar tensões, já começou a criar tensões, e a, e a, e a mostrar coisas que nós não tínhamos, não, mais vezes não tínhamos conhecimento. O jornalismo replica o que aconteceu, o colunista dá a sua opinião sobre o que aconteceu. Eu acho que isso se mostrou um bocadinho, uh, se mostrou um bocadinho. não sei se bem se mal, mas se mostrou um bocadinho. O caminho vai ter que ser, naturalmente, do jornalismo, uh, da mídia, de uma forma geral, uh, ser um bocadinho influência. Eu dizer, olha, esta é a minha visão sobre aquele tema. Se quiseres ter outras, tem mais 20 fontes, que podes ir buscar as 20 fontes e tu constróis a tua opinião. Uma coisa que eu digo para os alunos é, aquilo que eu estou a dizer não é verdade absoluta. É, um, é uma perspectiva. A tua função é veres esta e mais 10 e depois perceberes a qual é que se ajusta mais à tua realidade. Eu acho que o vai ser um bocadinho isso. E, e o critério de certificação, o que é que está por trás, não estou não a levantar suspeita, estou a fazer uma pergunta, o que é que está por trás para a certificação? No Brasil, no Covid, houve o consórcio de imprensa. O que é que era é o consórcio de imprensa? Vários jornalistas, vários meios de comunicação que se juntavam para certificar se aquilo era mesmo assim, as polémicas das vacinas, das ivermectinas, das, das cloroquinas, não sei o quê. Mas também se chegou a muita conclusão que alguns dos interesses do consórcio de imprensa eram específicos. Portanto, qual é o critério? Como é que fica? Ah, ah, vale ou vale? E aquilo polígrafo é uma coisa. O que é que certifica? Ah, é o um selinho azul do Twitter ou agora do Facebook. É porque tem selinho azul que é mais verdadeiro que eu que não tenho? Não sei. Então, eu acho que temos um momento ainda e esta década vai ser ainda um momento de mais perguntas do que respostas. Sem dúvida. E por muito que a gente queira encontrar respostas, vamos ter que encontrar pedacinhos das respostas e ir construindo um puzzle. Porque não há... Caminho, qual é o. Quando se pensa, eu falo, trabalho muito com o mercado de mídia também, eu digo: qual é o job do evidente? Qual é a motivação que leva uma pessoa a escolher o jornal A, B ou C ou o influenciador A, B ou C? E o que eu digo para os jornalistas é: o teu negócio é informar com credibilidade. Porque o influencer diz qualquer coisa. Para eu estar informado, eu estou com qualquer um deles. Agora, ser informado por uma revista ou por um jornal ou por um jornalista credível, talvez tenha um bocadinho mais de relevância ou, ou, ou, ou, ou crédito do que aquele que eu nunca vi na vida e que fala sobre não sei o quê e que faz lives ao vivo a dizer que aconteceu isto, aquilo e aquilo outro. Então, a mídia, a comunicação está também em transformação, como todos os negócios, como a saúde, como o direito, como a educação, que falámos aqui um bocadinho, uh, e ela precisa se recredibilizar. E essa credibilidade constrói-se mais uma vez, deixando muito claro, esta é a lente jornalística que reflete, que, que, que reproduz o que aconteceu, esta é a lente colunista que opina sobre o que aconteceu. Isto é a minha opinião, isto é o que aconteceu. O que aconteceu, tu vês aqui, é a minha opinião, concordas ou não concordas e vês mais outras. Tem que ficar claro. Porque se isso não ficar claro, a, a, a manobra, a manipulação que está aqui por trás pode levar mais uma vez aos territórios perigosos que nós falávamos há pouco e que não são utopia. O conceito de ambidexterity corporate, ambidexterity, é um conceito criado em 2004 pelo Julian Berkinshaw, professor Dean da London Business School, foi meu professor, e hoje damos aula junto na Inova, nosso professor de ambidexteria, e ele dizia o seguinte, em 2004, cuide do negócio atual e prepare a empresa para o futuro. Só que em 2004, mais uma vez, o contexto não era isso. As empresas hoje têm forçosamente que adotar esta, esta cultura ambidestra, que é, eu tenho que manter a minha operação, a minha estrutura, as minhas pessoas, os meus departamentos a me entregar a rodar, e ao mesmo tempo, eu tenho que perceber o que é que vai ser o futuro. E está duas formas de fazer. O que o Julian fala, a bidestria estrutural, eu divido a empresa, uma parte cuida do negócio atual, e outra a ficar de uma sala lado para pensar no futuro. Coisas boas. É rápido de gerar outputs. Coisas más. Cria uma divisão cultural que pode ser difícil de gerir. O pessoal que está a pensar no futuro, dizem, pá, o pessoal do dia a dia não vê o que está pela frente, e o gajo do dia a dia, eu é aqui a, a, a matar-me para bater, para entregar o resultado, e o gajo a viajar, a brincar, a filosofar. Então, rapidamente, entrou a história contextual, que é, a gente brinca, do porteiro ao presidente, PP, todos. Tem que ter muita consciência do que está a acontecer para poder tomar as melhores decisões no negócio hoje e, ao mesmo tempo, acautelar ou preparar o um negócio para o futuro. Isto é mindset. Não é ferramenta, não é design organizacional, é mindset. E o mindset é o mais difícil de, de mexer. Porque há uma cultura coletiva instalada numa empresa, qualquer, qualquer uma que seja, que é difícil ajustar. Por muito pega, vamos pegar nas mega. O setor público, que é gigante, o setor empresarial do Estado tem uma cultura que é difícil mudar. Uma multinacional americana tem uma cultura de pensamento americano que é difícil mudar no mercado asiático ou no mercado africano. E o inverso. É uma empresa familiar que está na terceira geração e sempre fez assim, e quando se quer mudar a coisa, tem uh, uh, conflitos culturais. Então há uma, há uma discussão importante em curso sobre mindset organizacional, mentalidade, uh, modelo. Que passa pelas cabeças, pela capacidade intelectual. E aqui volta à discussão de educação: a educação não está a tocar nesse tema. Está a tocar na, no processo, da na ferramenta, da forma de fazer e não tanto da forma de pensar. Então, não é impossível, é muito difícil, porque depende de um top management, gestão, C-level, conselho de administração ou acionista, quererem fazer essa mudança. Isso tem a ver com a longevidade. O C-Level está muito preocupado com o próximo trimestre, com o próximo semestre. O Conselho de Administração está muito preocupado em fazer o match entre o dia-a-dia, -a, -dia, a remuneração do capital para remunerar o stakeholder. E o acionista está preocupado em manter aquilo a rodar. E há que alinhar estes três para dizer como é que vamos colocar a nossa empresa uma jornada, uma, uma, um caminho de alguma ambidestria para que a gente continue a entregar o dia-a-dia, -dia, mas começa a preparar o futuro. Porquê é que 98% dos negócios são alterados por novos entrantes? E não por quem está no mercado. Porque quem vem de fora tem talvez uma, uma liberdade, um, um, uma, uma capacidade de pensar diferente, que quem está no dia-a-dia -dia tem mais dificuldade. O Brasil, mais uma vez, é um mercado de 200 milhões de pessoas, maior que a Europa, portanto tem uma escala diferente, mas tem uma cultura americana. Muitos dos executivos, não vou dizer uma grande maioria de executivos brasileiros, estavam nos Estados Unidos e incorporaram esse DNA, problem-based learning, correr algum risco, pensar diferente, e de facto isso se vê claramente no Brasil. Nós temos clientes de inovação que são fábricas que produzem a mesma coisa há 20 anos e que estão a tentar pensar diferente, até bancos ou companhias de seguros. A Europa, não só Portugal, mas a Europa é talvez um bocadinho mais conservadora. O velho continente. Tem 500 anos de avanço face aos Brasil e aos Estados Unidos, e é um bocadinho mais difícil porque há mais uma vez o um modelo mental cultural vigente é mais conservador. Então, se grandes empresas e agora vamos pensar aqui diferente, vão te olhar de lado, vão dizer, ah, a gente não precisa, não precisa, sempre, sempre deu certo, para quê? E o que eu digo é não, não, não precisamos mudar o que estamos a fazer. Mas peguem 5% do teu tempo, do teu dinheiro, e põe ali para alguém começar a pensar coisas novas seja lá o que isso for, e vais-te surpreender, porque talvez daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, alguns dos teus produtos novos, ou negócios novos, venham dali. A 3M, que é mundialmente conhecida pela sua capacidade de inovação, não é por acaso, está há 100 anos a fazer isso, e a 3M tinha, não sei como é que está hoje, mas até uns anos atrás, uma regra que era x% do encâmbio do negócio tinha que vir de produto lançados há menos de cinco anos. Eu não sei se era 30, se era 40, se era 50%. Então, se a tua regra, é dizer, o, o, teu, o que tu tens que gerar é de, de coisas novas, a tua capacidade de gerar ideias e de implementar é brutal. Porque é que o Google é o Google, ou, ou a Amazon é a Amazon, o Michio Kaku diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz. Nós estamos a ver o the end of the middle man, ou seja, a digitalização, digitalização dos cadeias de valor. E ele diz, porquê é que a Amazon ficou tão grande em tão pouco tempo, em 20 anos? Porquê é que o Uber é o Uber? Porque eles digitalizaram as cadeias de valor. Uma, pegando os teus exemplos, uma nós, uma PT, altiço, o que for, se continuar pegando os teus exemplos, mas de forma geral, se continuar a bater no modelo tradicional, vai começar a perceber, e vai começar a viver a digitalização das cadeias de valor dela. Vou dar um exemplo. Em 2012, fizemos um projeto de 12 a 16, mais ou menos, no Brasil, com os canais da Globo, os canais pagos de assinatura da Globo. Nós dizíamos, porquê é que vocês não não distribuem o conteúdo. Tem que entregar ao distribuidor. Não. Nós produzimos e o outro distribui. E hoje vês a Netflix. A Netflix que distribuía, que agora faz conteúdo. A Amazon distribuía, que agora faz conteúdo. E nós dizíamos, se vocês não fizerem, o distribuidor que é que tem, o cliente na mão, vai fazer. Então há uma... Nós estamos, falamos de outra vez daqui a quatro anos, vamos ver o que é que acontece. Mas nós estamos a viver... Nós estamos no epicentro da confusão, do tsunami, do, do, da transformação. Eu acho que isso é bom, porque nos obriga a, a, a querer pensar diferente, ou a ter que pensar diferente, mas ainda há uma, uma resistência, não só europeia, mas, pegando aqui no nosso mercado português, muito cultura mais clássica, mais tradicional, e eu espero que a gente não aprenda isso pela pior razão, que é quando as empresas começarem a fechar, quando os negócios começarem a cair, quando as margens forem embora, para sendo transferidas para empresas mais rápidas, mais ágeis eu acho que o Web Summit é um bom exemplo é um bom laboratório e um novo pensamento e não é dizer a nós ou, à ou a Altice ou dizer, não, agora esquece tudo o que tu fizeste e começa a dizer, nada. Isso é continua a fazer o que tu estás a fazer, mas adiciona aqui pitadas de discussão alguns dirão que vamos ver aqui, mas nós já fazemos isso será? fica a pergunta, será? não sei